Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Lanios do programa japonês aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Lanius da Capcom TV, das demonstrações aqui comigo hoje, porque nós temos que mostrar mais gameplays de Street Fighter 6, agora novos com as nossas queridas... Kimberly e Jury, rapaz, sim, nós tivemos aí o trailer das personagens sendo mostrado né, pra gente lá na Evolution e tudo mais Alguns videozinhos curtos saíram depois com as expressões delas ali na tela antes da luta começar e tal E nesse Capcom TV que eles apresentaram hoje cedinho pra nós Eles já trouxeram a nova build com os personagens aqui, né, a Kimberly, a Jury e o Gael E mostraram o gameplay das duas personagens finalmente, cara, então a gente vai poder ver um pouco mais disso daí Além do trailer que a gente viu scriptado, vamos dizer assim, né? Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam da BGS 2022 que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro Nós estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você, querido inscrito E nós iremos fazer sorteios também neste mês de setembro de ingressos para o evento Não percam que vai ser muito da hora Então vamos lá, meu querido Alan, Deixa eu trocar nossa tela para a gente poder começar a ver aqui Estamos no canal da Capcom TV, tá? Onde eles mostraram pra gente lá esse gameplayzinho das duas personagens né? E o um espaço que eles tiveram ali do Street 6, né? Então vamos lá, vamos começando a ver aqui Eu vou deixar o volume um pouco mais baixo A gente pode ver a nossa querida Kimberley de ponta cabeça Bem característico <risos> da personagem, fonezinho ali Antes deles escolherem ela, né Alanis? Muito louco isso daqui <risos> Curtindo um sonzinho ali, fazendo as abdominais. Ah, <risos> também é um abdô abdômen trincado da menina, rapaz Olha <risos> Ó, eles escolhem ela, ela vai direto pra pose dela do Bushin Ryu e tal E ainda curtindo essa musiquinha, Bom. a felicidade da garota <risos> e aí nós temos ali, ó, a nossa querida Jury em cima de um pneu, equilibrando ali, coisa que pra poucos, né? Porque se eu fosse fazer um negócio desse igual ela tá fazendo aqui, eu já tinha estrebuchado não chão há muito tempo. E aí eles escolhem As ela aqui. sociais deixa eu... ali, ó. É, só curtindo ali um o meme. Twitter dela, o Insta. <risos> ó, aí eles vão fazer a escolha da personagem aqui. Deixa eu até passar um pouquinho pra frente, pessoal, que eles ficam conversando um tempo aqui na tela de seleção, tá? Aí eles escolhem a personagem, ela desce ali e tal, beleza. A gente vai pra tela lá onde elas ficam se encarando Em um estádio que a gente já conhece, que nós já vimos uhum. E aí a parte das faces dela, das caretinhas Olha lá, só a Julie que fez caretinha, por sacanagem É a introduçãozinha aí das duas personagens e vamos pra lutinha, rapaz, ó Uma coisa que eu já reparei, assistindo até os gameplays aqui, né A Kimberly, ela tem um recurso Bem do ladinho da barra de drive dela, que nem o Jamie tem, só que o Jamie, diferente dela, né? Ele tem que beber as paradinhas para poder enchendo. Ali a gente pode ver que a Kimberly tem duas latinhas de spray para poder usar, né, mano? É, me parece que bagulho que gasta, né? E aí eu só não sei direito como é que recupera. O, uma coisa que eu percebi é a velocidade que a, que a Kimberly anda, cara. Sim. Ela é ágil é que nem rápido. o Jamie, assim, vamos dizer. Alguns golpes Nossa. amplificados ali, eles mostrando a personagem. Fazendo algumas investidas agora da Judy também. Olha esse combo, rapaz, que doido. O cara brincando ali mandou um combo com a Judy. Então, é, eu, eles estão usando os controles modernos, né? Então a gente Sim. vai provavelmente ver bastante alto combo, né? Exato. Pra ter Exato. Mais ou menos uma noção aí do que que dá pra fazer, sabe? Sim, sim. Antes deles selecionarem ali no, as personagens, no caso, quando eles, se, quando eles selecionaram, na verdade. Deu pra gente ver mesmo ali eles escolhendo os controles modernos. Então, eles apertando um botão já sai um combinho né? Que já tá sim. scriptado, vamos dizer assim, no mapeamento dos controles, ó. Ó, a gente vendo alguns golpes amplificados ali da personagem. Já acabou a barra de drive. Ela ativou um super arte ali, ó. Olha, ela gastou um super arte ali, foi isso? É. É que, na verdade, o Karen não deixa o outro mostrar, né? Caramba, velho, que doideira. Você viu o super arte da Jury ali? <risos> Ó, eles ativam, ativam de novo. Ah, mas é porque defende também a Jury ali. Por isso que hum, não deu pra gente poder é. ver o que, que ela faz. Sacanagem, pô. O cara já fazer um negócio ali, o outro não deixa mostrar, mano. Ó, time over. A Juri P da vida. Mas a, eu achei bem legal. A Juri. tem uma hora que ela vai usar as magias ali. E aí você vê que o, fica uma energiazinha roxa no pé dela, sabe? De quando ela pode mandar as magias. Bem legal o efeitinho que eles colocaram ali. É o do carregamento que ela faz. Olha, uhum. eles ainda estão demonstrando mais alguns golpes aí dos personagens. Olha aí, mais um combinho da, da Juri acontecendo. Olha que agarrão foda. Gassinho. Acho muito louco esse agarrão dela. É, aqui por enquanto eles estão mostrando só os controles assim mesmo. Apertando o botão louco, pra gente poder ver um pouquinho ali da movimentação, dos golpes que as personagens têm. Olha aí, ó. É que, que doido. negócio dela sumindo, cara. É, ela sumiu ali no sprayzinho e pá, e apareceu em cima, mano. Me lembra, na verdade, um golpe da Kasumi do Dead Live, cara. Que ela tinha uns negócios desses, de sumir... E vim por cima no chute, e aquela Raven do Tekken também faz isso. Essa telazinha final da Jury ficou legal. Ela senta no personagem caído, mano. <risos> Bom, a, essa, a, a posição idle delas também achei que ficou super bem animada. Ó, já tá mandando ali uns avanços, uma pressãozinha com a Kib. Ele dá pra poder ver que, pela velocidade que a personagem tem, ela vai ser boa na pressão igual o Jamie é, quando a gente, é como a gente tem visto nos gameplays de alto nível aí da galera. É, o Jamie é, sabe, é ótimo pra pressão. Ele pro Olha! Tanto, né, mano? Que louco. Oi, rapaz. Da hora. Tá, Mandou uma bombinha tá ali de, de spray que né? gastou ó, lá, ó. É. Uhum. A Júlia, acabei de ver ali mesmo que, também, que ela tem uma paradinha do lado do, da barra de drive dela, ó. Agora que eu vi. Da hora. Aí, ó. Tá vendo? Sumiu. Ah, Sumiu. É o, quando ela tá com o negócio no pé, Caio. Ah, aí, quando, quando ela carrega. carrega. Acabei Sim. Acabei de notar. É. Da hora. Da hora. Entendi, Entendi mano. Pô, legal. isso daí, não. É. <risos> ó, ela <risos> arrastou <risos> no chão. <risos> nu, mas já começou assim já. Subiu, hein. <risos> ó a voadorinha dela, o Dive Kick, que ela tem. Mandou ali um Tatsu pra cima. É, esse, esse Tatsu é padrãozinho, né? A mac do no, Virtua Fighter, ó. A MAC no Art of Fighting 2 tinha o Art of Fighting, olha eu, caralho. Final Fight, mano. <risos> é, o guy tem, Final né? A Art of Fighting 2 tinha o Tatsu, o Gai tem. É o golpe do Bushin Ryu, né? Ó, carregou ali, ó, dois desse recurso no hum. pé dela lá, ó. tá tá brilhando, ó, tá, tá um, uma, uma espécie de energia no pé dela lá, ó. Você vê que ele não mostrou a animação do Critical Art, né, foi só o especial level 3 ali, que ela só jogou no chão e acabou. Sim. A gente viu uma animaçãozinha diferente já do especial da Jury. É, quando é o outro, aí ela bota o pé na cara e empurra a cara na tela, assim, vamos é. dizer. <risos> ó, a gente teve o Super Art mais dá, uma ó, vez acontecendo, dá. muito louco, velho. Isso é legal pra caramba, mano. Daí. Mais um combinho da Jury. Olha aí, mano. Interrompeu, fez o uso do Drive Rush ali no <risos> meio, ó, Gastou 3 barras de Drive. Nossa senhora, minha filha. Fabrindo espacate assim no ar. <risos> Você é louco, <risos> velho. Damme estaria com inveja de você nesse momento. Ó, ela deu uma sumida é ali, foi pra trás e atacou, latinhas, mano. E foi pra frente. Sim. Então, eu não reparei se é questão de tempo é o crítico disso daí, né? Eu acho que não. Porque parece que ela, quando ela dá essas é sumidas, assim, que essas latinhas começam a encher, praticamente. Bom, tem uma forma de encher. É porque eles não estão mostrando mesmo. E é. eles estão com um controle moderno. Pode ser que eles estejam com uma mobilidade mais limitada e sei lá, não sei. Terei que pegar é, o jogo ah, mesmo e experimentar um pra ver. Um golpe específico ali. Um, um golpe ou até mesmo algum comando, vamos dizer assim, que nem o Jamie tem. Sim. Porque o Jamie, ele, a gente faz um comando, um movimento lá no controle e ele bebe, né? Eu achei legal que a, o cabelo da Juri que substitui o tapa-olho nesse, né? Ficou mais bonito, assim. Em termos de design, assim, ficou legal mesmo. Eu não tinha é... reparado. É, eu, eu, tinha, eu tinha esquecido, na verdade, que ela, tinha, que ela usava o tapa-olho. Então, esse, esse design dela faz a gente esquecer que ela tinha o tapa-olho. Olha <risos> o <risos> Gaelzão <risos> Ali, vocês viram, né? Você Passando. Ah, rapaz. Olha as <risos> skins, mano. Que louco, velho. Ó, a olho com o cabelo cinza. Que Por doido que ficou. ficou legal. É... A Kimberly com a blusa azul, tirando aquele vermelho vivo que ela tava usando. Uhum. Ó, que louco o cabelo. Essas caretas. <risos> Essas caretinhas é da hora demais. Nossa, muito doido, velho. Nice. Vamos ver agora se a gente vai ter uma luta de fato completa Sem ficar só demonstrando Agora, pelo jeito, o bicho tá pegando mesmo, ó é. Nossa senhora! Dive kickzinho ali Ó, ela carregou três vezes o negócio do pé dela lá, ó, Fazendo aquele Sim. movimento Que já tinham explicado isso pra gente Os drive impacts acontecendo ali na loucura Ó, já usou mais uma vez ali o golpe amplificado Hum nossa senhora, ela tentou descer ali agora, mas acabou sendo pega no Tatsu amplificado antes. Tá sem ah, barra cara, de drive agora a Timberly. Já passou tudo já. Já. Tá doido aí. Fica apertando o, o controle automático lá, os botões de combo, né? A automática e <risos> é gasta mesmo, porque vai usar a barra. É, eles estão jogando o um controle clássico agora, a, a Jury e o.. Da Kimberly com o controle novo, né, moderno? Sim, o moderno, exatamente. Por isso que o outro tá tendo mais controle da barra de drive dele da Jury. <risos> Combo automático, ó. Vai gastar tudo, tá vendo? É, você vai apertando, vai apertando, vai apertando, ela vai usar um golpe amplificado no final e vai zoar ó, isso, o rolê todo lá, ó. Você parando com parry no finalzinho? Sim. Nossa, tô, toda hora usando o parry, toma um agarrão ali. Que não cai no parry nesse caso, defendeu super ah, bem ali agora também. Tô fazendo parry com o pé, velho. Foda, né? Ó. Muito massa. Olha lá. Hum, Perfect <risos> Perry ali, ó. Que tentou um agarrão, mas teve o Troy Escape ali por parte da Kimber. Ele tá amplificado. Vixi! Hum, pegou. Pegou, hein? Nível 3. Hum. Da hora. Foda. A galera comemorando. <risos> Pô, legal pra caralho. <risos> Ó, carregou ali o esqueminha no pé, mandou mais um dive aqui que ele agora amplificado, olha, que doido. Legal, hum, legal. Drive Impact pegou, hein? Mano, você viu a, a distância que ela pula no Drive Impact, velho? Sim. Mano, eu, eu, eu, eu tava comparando com o soco do rio, não parece que o boneco vai tanto pra frente, assim. Olha! <risos> olha ela. Mandou de novo o Drive Impact ali, mas foi defendido. O que é isso? Que e esquisita que vocês estão fazendo? Olha, ó. Drive Rush no agarrão, fi. Hum. Nossa, stunou. Tinha acabado a barra de drive, bateu na parede e stunou. Você viu que legal a animação de block. Que, animação não, né? O, é, uma animação de bloco que fica em cima da, da, drive, da barra de drive. Sim. Quando a Kimberly ficou tonta, né? Ficou uns riscos no lugar, assim. Que aí ela não carrega. É, o lugar, né? exatamente. Sim, eu reparei. Legal pra caramba. Mais um Perfect oh, Parry ali, ó. Com punição. É. E você viu que o bagulho que subiu não sugou nada, né? Hum... Hum... Nossa! Não Caiu. pegou. Ó, a Jury ali com a pose contida porque tá sem barra de drive. A Kimber vai tentando aproveitar a oportunidade de poder botar uma pressão. Parryzinho ali que não aconteceu. Nossa, largou bem na hora, velho. <risos> Largou bem na hora e tomou uma bica na cara ali, velho. Bom, acho que é isso, né? Eles já mostraram aqui o gameplayzinho das personagens. Olha essa arte que louco de cada um dos personagens aqui, velho. É basicamente isso que eles mostraram pra gente em termos aqui do Street Fighter 6, né? De demonstração dos personagens, como a gente disse. Não é gameplay de alto nível. Porque eles queriam só fazer um showcase basicamente dos golpes que elas têm, Apertando o botão igual louco e tudo mais ali A gente deve ter mais alguma coisinha na TGS Né? Porque vai ter build lá E aí a galera lá do Japão que vai comparecer ao evento Eles devem poder capturar alguma coisa, não sei e aí, a gente deve ter surgindo, né? Pelo YouTube afora aí, mais gameplays das personagens e do Gaio junto. Torcendo, né? Pra que seja de alto nível também, né, Alanis? Ali, na nota que o Game Show vai ter um monte de cara que tem experiência em testar build, jogar e tal. Os caras que já jogaram antes pra jogar com o Gaio. Com a Kimberly e com a Jury também Esperar uns gameplays bem legais aí Bom, meus amigos, então é isso Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí Desses gameplayzinhos da Jury e da Kimberly Os movimentos das personagens Esses combinhos que eles mostraram pra gente aqui Mesmo que combos automáticos, né? A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão aí Se inscrever no canal, ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui Um beijo pra todos vocês Até mais, é? Fus.